Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, o nosso assunto de hoje será sobre fantasia de carnaval. Você tá animada pro carnaval? Eu, Mariane, estou e muito! Para curtir essa festa da forma que ela merece, nada é melhor do que escolher lindas fantasias para curtir, não é verdade? É bem fácil encontrar fantasias de carnaval em lojas especializadas. Porém, o custo pode ser muito alto fato de não compensar, até porque a fantasia a gente só se usa uma vez. A boa notícia é que dá para utilizar umas pós-carnaval. Dando uma customizada, você pode fazer elas se tornarem looks lindos para você utilizar no seu dia a dia. No meu próximo vídeo, vou explicar melhor sobre isso. Meninas, não se confundam. O assunto desse vídeo é sobre fantasias de carnaval. Essa será a nossa conversa. Bom, Após a vinheta, vamos às cinco fantasias que são tendências desse carnaval. Vamos começar com a fantasia de sereia. O estilo de sereia está em roupas e acessórios. E para esse ano, várias mulheres pretendem usar essa fantasia para melhor curtir o carnaval de rua, que finalmente voltou. Investir numa fantasia no universo de sereia torna a mulher ainda mais sensual, feminino e ao mesmo tempo delicado. Sabe, essa fantasia é bem feminina e torna a mulher bem mais delicada. Além do mais, dá para colocar o um maridão de Tritão para fazer um casal da Atlântida. Direto do filme Aquaman ao Carnaval Brasileiro. E aí, gostaram da ideia? E a segunda fantasia é da Vandinha. Isso mesmo, ela é uma das personagens que tá super em alta. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão usar essa fantasia. E para você que gosta de algo mais divertido e sombrio, essa é a minha primeira opção. Para curtir essa festa no estilo, é bom ficar atenta ao tema gótico pois essa personagem abusa dos looks escuros, e a maquiagem não fica atrás. A mulher que usa essa fantasia, com certeza passa um ar de autoridade, criatividade e um ar excêntrico. nada mais excêntrico do que a família Adams. Eu tenho certeza de que você ainda não deu o seu like. Então, aperta o botãozinho aqui e estale o dedo duas vezes. Vamos a outra fantasia que faz sucesso também entre a mulherada. Eu falo da Malévola. Essa já é um clássico. A Malévola é um personagem também marcante na história do cinema e faz a mulher se sentir única e poderosa usando essa fantasia. É uma fantasia muito chamativa. Quem a usa, atrai olhares por onde passa. Eu confesso que essa é uma das fantasias que eu adoraria usar. E você? Tem o desejo também de usar essa fantasia? Deixe aqui nos comentários. A outra fantasia que também está em alta é a fantasia dos rebeldes. Eles voltaram! Com certeza por causa da turnê que eles pretendem fazer. Essa fantasia também serve para curtir de uma forma nostálgica essa festa. Muitas meninas colocam a estrelinha na testa para ficar parecida com a Mia Colucci. Ou o cabelo colorido ou sutilmente vermelho para parecer com a Roberta. Sutilmente nada. É aquele cabelo vermelho fogo. Isso depende do gosto de cada fã. Você se lembra dos personagens? Se você não conhece, faça uma pesquisa e escolha qual o seu rebelde favorito. O meu é a Mia Colucci. Com certeza. Meu marido passa mal quando coloco estrelinha na testa. <risos> E por falar em conhecer, eu tenho certeza que você pode estar me conhecendo agora. Se inscreve logo, vai, pra você não perder nenhuma conversa de moda. Para encerrar, eu não podia deixar essa de fora. E eu tenho certeza que você estava esperando por isso. É uma princesa elegante e meiga. E ela tem um grande coração. Eu não tô falando da minha filha que está ali. Embora ela seja uma princesinha. Eu estou falando da Branca de Neve. E hoje, podemos adaptar essa fantasia para climas mais quentes. Com uma saia e um cropped, ou uma calça e uma camiseta. Lembre-se que a roupa tem que ser da mesma cor do look da Branca de Neve, para que as pessoas possam identificar. Sem contar os acessórios que são indispensáveis para complementar. Para você curtir a karate e a festa, você pode optar pelo vestido clássico. Não se esqueça que o maridão pode ir vestido de príncipe. E se caso você não tiver, não se preocupe, você pode encontrar um por lá. O meu, eu tô beijando até hoje, pra ver se ele sai do saco e vira logo um príncipe. <risos> Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa de hoje. Não deixe pra escolher as fantasias em cima da hora. E deixe nos comentários qual será a sua fantasia. Ah, deixei pro final uma dica muito importante. Você pode escolher mais de uma fantasia ou vai querer passar o carnaval inteiro com a mesma cara. Não se esqueça que o carnaval são quatro dias. Suas amigas não podem ficar de fora dessa conversa, por isso, compartilhe com elas. Elas também merecem arrasar nessa festa que é queridinha de muitos. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. E eu espero que você curta muito, muito, muito o carnaval. Com minhas dicas, você vai ter muito estilo. Até o próximo vídeo.